Agora eu vou mostrar os comandos do Enscape de uma visão geral. Bom, para começar utilizando o programa, você estando numa imagem 3D, você só clica aqui no, na primeira ferramenta e ele já vai começar a abrir o projeto. Nessa outra, você pode selecionar qual imagem você quer começar ou, ou que você de repente possa querer mudar. Se eu quiser ver a sala de estar, é só clicar nessas imagens que estão pré-configuradas. O Nscape automaticamente pega as imagens que você tem no seu projeto, então as, as imagens que você, que você tem no seu projeto vai automaticamente aparecer aqui para você utilizar. Essa outra ferramenta, VR, se você tem o headset do Oculus ou HTC Vive, você pode conectar e ter experiência como Virtual Reality nessa outra ferramenta seria para renderizar uma vez que você abriu o Inkscape você clica render image aí ele vai salvar a imagem como uma JPEG um arquivo de uh, de imagem essa outra ferramenta são ela é muito boa aqui você poderia exportar um exe file, file um executable file que na verdade ele salva um outro arquivo com o nscape dentro desse arquivo e se você mandar para alguma pessoa, mandar para o cliente, mandar para outra pessoa esse arquivo, a pessoa pode clicar no arquivo, abrir e navegar e não precisa instalar o nscape. Só no computador da pessoa ela precisa ter um bom Graph para poder rodar esse arquivo. Uma outra ferramenta muito boa é a segunda Web Standalone, que aqui na verdade você da upload do projeto inteiro para a cloud do nscape e você pode navegar como você quiser. Então você só manda para o cliente ou para outra pessoa só o, o endereço da de internet. Você abre no Google e você já pode começar a navegar usando o web browser. Você não precisa instalar também nenhum software. Nessa outra ferramenta, Creative View. Se você acha um, uma vista boa dentro do Inkscape, você clica Create View, aí o programa vai criar automa automaticamente uma câmera dentro do Revit, porque o, o Enscape ele é muito fácil você achar um ponto bom para a câmera diferente do Revit, então se você acha uma, uma vista boa, um ponto bom dentro do Inkscape, você clica nessa ferramenta, ele automaticamente vai criar uma imagem, uma câmera dentro do Revit. Essa outra ferramenta, Asset Library, de algumas vers versões para cá, o NScape dispon disponibiliza algumas famílias para você colocar no projeto, aí como você pode, pode ver, tem várias opções, elas estão com texturas, são muito boas, principalmente as pessoas e as árvores, aí você pode colocar ela direto no seu projeto. Uma outra opção seria para fazer o vídeo, só essa parte é a parte do vídeo, que você cria o path e o, depois você pode exportar o vídeo como arquivo de vídeo para fazer apresentações. Essa outra ferramenta, render panorama, aqui você pode criar o 360 é, imagens, aí você acha uma posição boa no seu arquivo de Revit, clica render panorama eles vai criar uma imagem que é em 360 que depois você pode dar o upload para cloud e você pode ver em mobile phones ou outros é, device para poder visualizar essa câmera de 360 e em manage uploads você vai poder ver todos os as imagens e vídeos que você deu o upload. Nós temos também uma ferramenta para colocar é, áudio nas imagens. Por exemplo, se você está no restaurante quer colocar as pessoas falando, dá para inserir um arquivo de áudio dentro do Revit. Aí, quando você estiver navegando no, no Escape, você vai escutar o som. Em Settings, que seria os settings do Escape, tem várias opções que nós vamos cobrir todas elas como você pode ver e o bom é que elas são bem simples elas são, a maioria delas é só de, de, de arrastar tá vendo? então é bem simples de configurar bom essa é a visão geral das ferramentas do nscape que nós vamos cobrir